Parabéns, Palmeiras e Flamengo! A glória eterna está próxima! Faltam 30 dias para a grande final da Copa Comebol Libertadores 2021. E você vai ver aqui no SBT.